Hoje nós vamos aprender como fazer ajustes de cortes no seu vídeo direto do YouTube. Primeiramente, você vai entrar no seu canal, depois em Gerenciar Vídeos. E aqui você vai ter um elemento aqui, Detalhes. Aqui, gente, em Detalhes, você é, sempre vai fazer... Qualquer ajuste que você quiser no seu vídeo, tá? Nesse caso, a gente vai entrar aqui em detalhes e depois em editor. Entra aqui do seu, no seu lado esquerdo aqui, editor. E pronto. É aqui que você vai editar o seu vídeo com pequenos ajustes, tá certo? Você vai entrar aqui em cortar. Onde tá a flecha aqui, ó. Cortar. Depois... Você vai ver que tem uma agulha aqui do seu lado esquerdo. Você vai movimentar a agulha até o local que você deseja fazer o corte. Neste caso, eu quis cortar esse vídeo aqui no final. Então, eu coloquei a agulha aqui até quase o final. Ó, Vocês estão vendo aqui, né? E depois, dividir. tá? Então, coloca a agulha até o local que você quer. Depois, coloca aqui dividir. Clica aqui em dividir. E perceba ó, que a marcação ficou azul. Aí você vai movimentar essa barra azul até onde você deseja fazer o corte. No meu caso, eu peguei aqui o final da barra azul e levei ela até aqui. Porque era esse finalzinho que eu gostaria né, de tirar. Depois, perceba que o local ser excluído ficou escuro. Ó. Por quê? Porque é esse local que o YouTube vai excluir. Tá? Ele ficou escuro. Aí você vai clicar em visualizar e vai verificar no vídeo se o local a ser excluído está correto, tá? Então, visualizar aqui. E aí você vai no seu vídeo aqui, clica no play e veja se está no local correto. Você arrasta um pouquinho para cá e ele tem que finalizar aqui onde está o azul, tá certo? E pronto. Aí dá salvar. E está feito o um pequeno ajuste. O vídeo está sendo processado, vai demorar um pouco. Aí você deixa aqui e depois você volta, ele já está lá no seu canal. Lembrando que você precisa tirar tá, de é, privado para não listado. Então, eu vou voltar aqui um pouco para você ver que você precisa... Ó, onde está aqui público, você precisa colocar não listado. Tá? Então, trocar de público para não listado, para que as pessoas não vejam né, que você está fazendo ajustes no vídeo, enfim, tá certo? É muito simples, eu uso bastante esse recurso se eventualmente eu precisar.